Ana, Aninha, Anão. Então vai ser difícil a gente ter um tempo livre para se conhecer, hein, Ana? É, eu gostaria de ir com você naquela churrascaria, ela é muito agradável, sabe? É, ao lado de onde eu trabalho. Agora, o meu tempo é curto, né? A não ser o seu tempo. Aí a gente teria que ver uma data aí. Você escolhe. É, a gente vai lá e janta ou almoça mas é melhor de dia né é um lugar muito bonito né e eu gostaria de conhecer você como uma amizade virtual né é isso aí só para fazer um vídeo você não tem um webcam grava um vídeo para nós te conhecer para te conhecer até mais aí beijão